São 8h54, eu já estou encerrando o Baia no Ar, claro, agradecendo por sua audiência, por sua companhia de todos os dias. Amanhã, cedinho, 7h30, a gente segue aqui na Record TV Itapuã com jornalismo a serviço do povo. Espero vocês, até lá.